Alô, nossos nobres seguidores, nobres seguidoras, Campos da UNC, município de Mafra, e nós estamos com o reitor Luciano Bendelim, sem palho, faz 25 anos, seu jubileu de prato, e a importância dele, não só para a nossa região, a nível de Estado, a nível de Brasil e a nível de mundo, nós conversamos com o reitor que conta para nós, portanto, esse momento que, com toda certeza, é diferenciado, reitor? Bom, boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estão conectados com o Mix. É um prazer sempre estar conversando. E mais num dia de hoje que nós completamos 25 anos do nosso empalho. Né? E nos deixa, assim, muito feliz porque é preciso lembrar que os três pilares que sustentam uma universidade é o ensino, pesquisa e extensão. E o Sempalho há mais de 25 anos, né, vem fazendo uma pesquisa de excelência, de ponta, e vem contribuindo. A gente sempre fala que é, a universidade ela faz uma diferença quando ela contribui no nível de pesquisa. E hoje o Sempalho para nós, é sinônimo de pesquisa de qualidade, é sinônimo de pesquisa reconhecida internacionalmente. E mais importante que isso, né, quando nós estudamos o museu, é, fazemos uma pesquisa da terra e da vida, isso nos remete de onde é a nossa origem, para onde nós vamos estar caminhando, e para que a gente possa programar ou planejar um futuro melhor. Então, sem dúvida, é muito feliz pelo dia dos 25 anos hoje. A nível da nossa comunidade, ou das nossas comunidades, principalmente aqui, a nossa região, o que, que representa, o que contribui o Sempalho e o que, qual é essa contrapartida? Bom, primeiro que o Sempalho vem, todas as descobertas do Sempalho é, nos projetam toda uma questão das nossas origens, né? é, conseguem também, como a gente trabalha, é, a pesquisa deles é muito voltada para a questão da terra, das origens, dos seres vivos, é possível hoje conceber, com base no passado, uma perspectiva de futuro, né? e Baseado em toda essa pesquisa que é feito, além de ter pesquisadores, que nós atraímos pesquisadores internacionais, os nossos cursos de graduação, na medida do possível, também fazem parte dessa pesquisa. Então a gente pode dizer assim que hoje o NC Mafra, Campus Mafra, o NC como um todo, Mafra, Santa Catarina, nós temos hoje é, aqui uma pesquisa que é de que a gente tem uma importância assim muito mais na nossa região. É uma importância podemos dizer assim que ela vai a nível de, de mundo mesmo, porque ela consegue traçar todo o perfil da, da, da questão dos seres vivos e mais importante que isso, né? Talvez nos mostre aquilo que nós não devemos fazer para acontecer o que aconteceu com essa com essas descobertas. O estado todo, principalmente os campos da UNEC, estão em festa, com toda a certeza. Mas o foco hoje é o campus da UNEC, no município de Mafra, onde está a raiz do Sempalho. Exatamente. Né? Quando nós voltamos, que, que tem mais tempo do UNEC, se a gente voltar 25 anos atrás, como se deu a origem né, do Sempalho, a descoberta, é, como foi tratada essas descobertas. Né? Então, ao que passava uma descoberta, em determinado momento, que poderia não ter tanta importância, nas mãos dos pesquisadores, certo? da universidade certa, ela conseguiu vir um material muito importante de pesquisa. Né? E, claro, nós somos seis campos hoje, fazemos pesquisa nos seis campos, cada campus tem sua vocação para fazer pesquisa, mas uma das vocações fortes de pesquisa no campus de Mafra é, sem dúvida, o nosso centro paleontológico. Reitor, muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço a todos, né? não deixem de visitar o nosso é, centro de pesquisa, assim como o nosso museu, que vocês vão ficar encantados mesmo. É uma história de vida, é uma história é, de mundo, né? então agradeço mais uma vez. Né? E parabéns né, aos nossos pesquisadores, a, aos nossos alunos, aos nossos professores, por termos comemorando hoje 25 anos. E nos 25 anos do Sem Palho, aqui no campus da UNEC do município de Mafra, Jubileu de Prata, portanto, estamos com uma das referências do Sem Palho, que é o professor, pesquisador, também coordenador, o doutor Luiz Carlos Baixista, que conversa conosco e fala desse momento, importante, claro, principalmente para a sua pessoa, mas a nível de mundo, professor. É isso mesmo. Primeiramente, né, quero cumprimentar aí o Márcio, né, todos os ouvintes aí da Rio Mafra Mix. Aí. E realmente o Sempalho, nesses 25 anos, né, que começou de uma maneira é, é, pequena, né, é, na medida do possível, que a universidade é, tinha suas condições, né, mas de uma maneira muito é, assim, inteligente, pensada, planejada, veio crescendo e se tornou hoje uma das referências é, da paleontologia regional, e por que não dizer nacional, e até com certa influência internacional. É, hoje nós somos o, o principal é, centro de pesquisa na área da paleontologia do estado de Santa Catarina, a maior coleção de fósseis do estado e uma das maiores do Brasil. Isso representa muito na comunidade nacional e internacional. Aproveitando, professor, toda essa sua vivência, essa sua experiência, conta uma história para nós do Sem Parque, que o senhor participou? Bom, são inúmeras e inúmeras histórias que a gente tem para contar. Né? É, na verdade, cada descoberta que a gente faz de um fóssil é uma história única, né? não existem dois fósseis iguais. né? A gente sempre fala que uma vez que se achou, aquilo é, nunca mais vai achar um outro igual daquele. né? mas assim ah, experiências bem interessantes que a gente tem vêm às vezes da onde que a gente menos espera assim né é, e é muito gratificante quando a gente recebe aqui no museu visitantes e você vê assim o, o, o brilho nos olhos principalmente de, de crianças quando eles vêm aqui né e percebem assim é, mesmo sem sem estar imaginando isso né assim o poder que o conhecimento a, a ciência pode nos dar, né, de reconhecimento do nosso planeta, do que que a gente está fazendo aqui, do que que é tudo isso, né. Então isso é muito bacana, e uma das experiências bem legais que eu tenho, e eu gosto de contar, é uma vez que eu recebi em um sábado, eu estava é, sozinho aqui no museu atendendo, e veio um casal, ele era de um município aí de fora, que veio com duas crianças que elas tinham um, um, um grau bem elevado, assim, de paralisia cerebral, né? Eu disse, mas como é que eu vou mostrar para... E era assim na faixa de uns 12, 13 anos. Né? Como é que eu vou explicar o um Museu de Paleontologia para essas pessoas que teriam uma certa dificuldade para entender e eu não estando preparado para isso. né Mas era gratificante ver a alegria dos pais em verem o sorriso das crianças, elas se expressando de um jeito delas ali, né? É, só por estarem aqui vendo a coleção que a gente tem, as luzes, os desenhos, as peças em exposição. Né? Isso mostra assim o quanto que a gente ainda tem que melhorar como pessoa, né? e como tem gente maravilhosa, né? no caso desses pais, trazendo os filhos deles, que só no final do, do, da visita do museu soube que os filhos deles, na verdade, não eram filhos naturais deles. Eles tinham adotado essas crianças, né? sabendo da condição delas, né? e dando a melhor da condição de vida para elas aproveitarem. Né? E, e, e crescerem na medida que elas, na condição delas. Né? Então, esse tipo de experiência para nós é sempre gratificante. Não é só o descobrir o fóssil, às vezes a experiência, o contato com as pessoas traz uma lição de vida muito grande para nós aqui dentro do museu. Senhor, muito obrigado por esse registro. Parabéns também, professor, fazer parte dessa equipe pujante e esses 25 anos que o Sempário representa, como o senhor mesmo destacou, a nível de município, a nível de Estado, a nível de Brasil e a nível de mundo. Ah, eu que agradeço, né? ressaltando que isso aqui não seria possível sem a ajuda da universidade. né? Desde o início, assim, sempre tivemos apoio aí das direções, né? agora, recentemente, tivemos essa ampla reforma no museu, né? que isso modificou da água para o vinho, que era a nossa estrutura. Né? Nós estamos numa situação bem profissional da exposição aqui. Né? E convidamos, aproveitamos a oportunidade para convidar que a nossa comunidade venha conhecer o museu. Tem muitas pessoas ainda de Rio Negro e Mafra e regiões aí vizinhas que ainda não conhecem esse centro, que é para todos nós. Agradecendo, portanto, o registro dos 25 anos do Sem Paulo, através de seu coordenador, seu coordenador, pesquisador, o professor doutor Luiz Carlos Weichister.